Alô, meus amigos e amaigas, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo Speed Art. Bom, pessoal, em alguns vídeos eu vou estar adicionando o QR Code do meu Pix aqui em cima para vocês estar tá apoiando o canal. Seria muito interessante para mim estar comprando uma cadeira nova, talvez algum LED e talvez até mesmo um carro, né? Por que não? Mas principalmente por estar vendo algum retorno e também frutos, né? De todo esse trabalho. Você pode estar doando qualquer valor, por favor, não precisa ser mil reais, pode ser aí 50, 80, já tá muito bom. E se você for menor de 14 anos, venda aí a televisão dos seus pais, compre metade docinho e depois me mande também o restante, beleza? Espero muito que vocês aproveitem, galera, e vamos nessa para o nosso vídeo. Todo profissional quer ter clientes melhores e maiores, né? mas poucos se arriscam em buscar conhecimento avançado de técnicas, fundamentos e da própria ferramenta. Se você acha que está difícil para todos ou que o mercado já está saturado, então venha porque eu quero te mostrar um outro lado onde você fecha clientes melhores, até mesmo do exterior, e tem um portfólio maravilhoso para apresentar para todo mundo. Acesse rafaelstando.com ou clique no primeiro link da descrição do vídeo.